Oi, águas cinzas e o filtro biológico. Vamos ver a limpeza hidráulica funcionando. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Ivano Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. Nós temos um grupo no WhatsApp, se você tiver interesse, o link está na descrição aí do, do vídeo. Entra lá, tem, tem tido umas trocas legais. O vídeo de hoje a gente vai ver... A gente já instalou a tubulação para limpeza hidráulica. Estamos fazendo agora o teste de estanqueidade, ou seja, vamos subir o nível de efluente dentro do, do filtro. O filtro ainda está sem nada dentro, só água. Que é para a gente ver se está tendo vazamento ou se resolveu o problema. A partir daí, vou mostrar para vocês como é que funciona o esgotamento hidráulico. Que aí, se de repente ainda tinha. Alguma dúvida, com o vídeo de hoje a gente vai ver isso funcionando ao vivo e em cores. Legal? Vamos dar uma olhada então. Começo a utilizar o filtro, ainda em fase de teste. A gente consegue perceber que aquele vazamento que havia já não tem mais. Está tudo seco.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 Água cinzas dia de lavar roupa, o filtro encheu bem, então aqui a gente já consegue mostrar como é que vai funcionar a limpeza hidráulica, havia comentado basta a gente retirar a tampa dali e a pressão da água vai fazer com que a água saia do outro lado. Para facilitar a visualização do processo, trouxe um baldinho, esse caninho que a gente vai tirar o cap e imediatamente vai colocar esse, esse tubo para a gente mostrar como é a saída do, do efluente. Claro que se você tiver uma torneirinha aqui, facilita muito as coisas. Eu não quis colocar, primeiro por conta do preço, segundo por conta de que isso daqui vai ser aberto uma vez a cada um, dois anos, então achei que não havia necessidade disso, mas eu quero recolher essa água, porque nós vamos reutilizá-la aqui no, no segundo tubo, no, no segundo filtro. Ok, fiz a troca, vamos entender o que é isso de, de esgotamento, de limpeza hidráulica. A água aqui dentro está mais ou menos nesse nível. Então na hora que a gente baixar esse cano, a gente vai ter a saída da água. Levantou o cano. a gente interrompe o fluxo da água. Isso aqui que é a limpeza hidráulica. Se eu deixo aberto esse tanto, a água que está aqui dentro, aqui, se eu deixo aberto o tanque, o cano, essa água que está aqui dentro, ela vai baixar até o nível do tubo de saída. E se eu quiser esgotar toda a água do filtro então eu baixo esse cano até abaixo do nível e aí ele vai trabalhar como um sifão pegando toda a água do, do, do, cano, do filtro e extravasando essa água para o lado de fora eu não vou fazer isso mas eu vou reutilizar essa água já no segundo filtro eu quero saber se o segundo filtro está funcionando bem. Esse aqui a gente já viu que não está tendo mais o vazamento. Está tudo ok. Vou mostrar o trabalho que eu estou fazendo de limpeza, entre aspas, né? da limpeza hidráulica. Vou encher alguns baldes e transplantá-lo para o segundo filtro. A gente já está chegando no nível de entrada do cano, Repara que a água já está vindo com uma velocidade menor, porque internamente o nível está baixando. A gente pode reparar que a velocidade de drenagem da água já está bem menor porque o nível da água ali dentro está menor também. Olha ali, a gente pode perceber que a saída da tubulação já está ficando aparente. Então toda essa coluna d'água saiu e eu estou drenando para o segundo filtro. E aí a velocidade dela, a pressão diminui, a velocidade diminui também. Esvaziei o primeiro filtro, jogando toda a água para o segundo filtro porque já está na hora da, da gente recolocar o entulho do, do filtro essa água está descendo para o novo brejinho e vamos acompanhar aqui a saída dela olha só toda essa região aqui a água está saindo. Vai até lá na frente. É como se tivesse chovido muito na cabeceira, a água infiltrou e na hora que ela encontra um, um material impermeabilizado embaixo, no caso no, no ambiente natural, a rocha, né? ou uma camada de argila mais adensada, a água não consegue ultrapassar e emerge num lugar. Aqui está a representação de, do que acontece num brejo. A água sai. Acaba se acumulando durante um, um tempo. Vem o período da seca. Baixa outra vez o nível. Prontinho. E daqui ela vai seguir para os laguinhos. Como esse primeiro filtro Encheu e a gente queria saber de vazamento, tudo mais. O vazamento que tinha antes ele se foi, mas um pontinho de vazamento persiste naquele cantinho ali. Poderia deixar as coisas assim? Poderia. Não, mas iniciamos o trabalho para acabar com isso, então naquele pedacinho ali. Vou colocar um pouquinho mais de massa para fechar essa aberturazinha, essa passagenzinha. E aí, chegou até aqui, curtiu a ideia? Pois é, então dá um clique, um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, né, esparrama o conhecimento e se tiver interesse em aprofundar essas ideias todas, nós estamos preparando algumas coisas aí para as próximas semanas, né, e... porque é assim, tem muita coisa para ser feita em termos de, de saneamento no país. E saneamento não é só esgoto. Saneamento é também é, limpeza urbana ou águas pluviais urbanas, águas de, de chuva nas cidades. É também material sólido, então, é, lixo né, ou resíduos sólidos. E é também água potável, além de esgoto. Agora, só a questão do esgoto, mais de 100 milhões de pessoas no país não tem qualquer acesso a isso. E o canal está começando, então, a, a se perguntar ou a se preparar para capacitar mais pessoas, virtualmente mesmo, né, para começar a resolver esses problemas a partir da própria casa. Então, se você resolve na tua casa, já é um avanço. Se você se dispõe ainda a auxiliar a tua comunidade a resolver o, os problemas de saneamento, melhor ainda. Temos que partir para o virtual, né? lançar o conhecimento, as técnicas, as tecnologias, que é para cada um de nós começarmos a resolver os problemas. Senão, nem daqui a 100 anos a gente resolve essas coisas todas. Ok? Então, o problema é seu? Toma aí informação e conhecimento para você mesmo resolver o problema. É para isso que o canal está evoluindo. Legal? E desde já vão precisar da tua ajuda para isso. Tá bom? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.